Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou blogueiro, escritor da área de gameologia, Teoria dos Jogos e desde o começo desse ano, na verdade desde o fim do ano passado, eu venho fazendo essa série falando sobre geopolítica e os temas aí que ficaram é, no centro do noticiário, é uma parte desse ano, né, a gente está falando especificamente da questão eh, na Europa com a guerra na Ucrânia mas não só isso, né? toda a questão econômica na Europa, no Reino Unido eh, que é, sem dúvida nenhuma, o maior problema que o continente europeu vem enfrentando desde a segunda guerra e, e vários outros temas que estão Ligados a esse ao longo desse ano. Realmente, são, tudo está ligado com isso. É, mais um dos fatos mais interessantes que aconteceram nos últimos dias foi ah, o alcance de, da população do planeta da marca de 8 bilhões de pessoas. Né? Então, esse é um tema que eu acho super interessante é, e, e eu trago esse esse é, gráfico aqui animado, um gif com a evolução dos dados é, que eu é, tentei aqui resumir numa visualização né, do, de como está, digamos assim, configurado o mundo econômico que a gente vive e o que está mudando enquanto a gente fala, né? então quando a gente fala que tem 8 bilhões de pessoas no mundo significa que esses 8 bilhões eles estão espalhados aqui nesse quadrado é, nessas quatro partes aqui né então existe um, um bilhão é, existe existe um, um dois lados a princípio é, o superior o inferior aqui né os de cima e os de baixo os de cima são os que estão acima da média de renda e os que estão embaixo são os que estão abaixo da, da média de renda né? e esse gráfico ele vai até 2015 e como a gente já está em 2022 aconteceu muita coisa que o gráfico não mostra mas esses dados eles não estavam disponíveis até pouco tempo e também, é, de 2020 para 2022, a gente tem a pandemia que bagunçou tudo. Então a gente só vai ver como é que vai ficar realmente o novo, é, o novo é, arranjo do, do planeta lá para 2025 ou, ou, quem sabe, depois a gente é, vai, vai ter que esperar para ver esse momento. Né? Mas o... O processo que está acontecendo é, é muito em razão de que, justamente, quando o, o planeta começa a ter mais pessoas, a disputa pelos, pelos recursos naturais começa a ficar mais intensa. E nesse processo é, é que a gente assiste a esse tipo de questão emergindo, é, como a gente a gente viu agora na, na, ao longo desse ano, é, que, que é um, uma questão ligada à energia. Né? Essa guerra na Ucrânia, eu já é, comentei em outro vídeo, ela tem uma, uma questão é, que coincide com a razão da Primeira Guerra Mundial, que era um oleoduto né? que, que levaria energia para a Alemanha. E, e no caso o, o, o a questão nesse caso envolve aqueles gasodutos que a Alemanha tem com a Rússia, né, Que são os Nord Stream e então essa é, essa questão de de ter uma uma um suprimento energético é, é, capaz de manter uma indústria ela é uma questão estratégica hoje no mundo e a Europa tinha essa condição e a gente não sabe como vai ficar isso daqui para frente depois dessa guerra mas é, uma das notícias mais importantes do do período desde o último vídeo foi a ida do, do primeiro ministro da é, da Alemanha até a China, é, onde ele se encontrou com o chanceler da China, o, o primeiro ministro, quer dizer, não sei, o presidente da China, né, o Xi Jinping, é, e teve uma reunião que que da parte do do China foi muito é, muito Uh, prazerosa pelo visto né que acontece o, a, a Alemanha é, manifestou apoio mais do que a China gostaria é, naquela situação em Taiwan né, principalmente porque os Estados Unidos exigiu e aí depois é, de passados aí o que? dois meses a Alemanha estava lá na China é, falando de cooperação comercial que os países têm e ainda pedindo que a China respeite os é, direitos de patentes é, o que pro pro Xi que é um que é um, um comunista é, marxista é, é, mais tradicional isso ele meio que respondeu com tá bom é, pode ir embora uhum. e, e aí vamos para as próximas é, é, notícias desse período, né? a gente teve também a ida do Lula à COP27, que tem tudo a ver com esse, essa notícia mais importante do período, né? que quer é discutir os, os recursos naturais no mundo cada vez é, mais, mais populoso. É, o Lula fez um discurso importante lá no, no evento, talvez o mais importante do evento por causa da importância que o país tem e ele tocou numa tecla que foi os países ricos não terem é, cumprido com um, um, uma, uma decisão vindo aí acho que de 2020, que era investir em 100 bilhões em um fundo com os países pobres, é, um fundo contra desastres ambientais. Né? E aí é, o Lula já voltou é, trazendo um discurso internacional aí cada vez mais, é, é, vamos dizer assim, alinhado com um momento onde o sul global está tá tendo uma projeção e está subindo o tom de voz aí ao, ao, ao mesmo tempo que China e Rússia e os BRICS é, se projetam e cada vez mais é, tem o um cortejo de países importantes, como é o caso da Arábia Saudita. Né? Então, essa fala do Lula, ela é ela é interessante porque o Lula desse jeito ele está se, se colocando e assumindo, assumindo uma posição de um, um representante é, e uma voz que representa vários países do sul global, da África, da América Latina e de um jeito que Rússia e China não, não conseguem fazer por si próprios, né? É, por serem países mais asiáticos. Aí outra notícia muito importante é, é, envolvendo a questão da Ucrânia é que o, o mundo acabou de passar é, por um dos períodos é, mais perigosos de guerra nuclear desde é, do, do da crise dos mísseis, porque mísseis da Ucrânia caíram na Polônia, mataram duas pessoas, e aí é, eles falaram que os mísseis eram russos. Então surgiu uma situação, uma situação, é, uma situação de, de, de perigo aí, de uma retaliação, uma coisa assim. Essa informação ela. ela é, circulou um pouco mais do que deveria e teve até uma, uma é, Associated Press, uma notícia na, naquele veículo é, que circulando, circulou aí essa, essa fake news de que a Rússia teria é, teria atirado contra a Polônia isso poderia ser o estupim de uma terceira guerra né? então mas aí depois foi desmentido e agora ficou feio para o Zelensky é, ter sustentado essa mentira né? e, e é, isso dá a entender de que o Zelensky está meio que querendo é, querendo atrapalhar é, a relação ou a possibilidade de um novo acordo de paz. Inclusive é, ele recebeu uma, uma uma é, uma autorização para tentar voltar a negociar paz com a rússia agora também é, a situação vai, vai ficar muito difícil para a ucrânia porque desde que aconteceu aquele atentado na ponte é, da Crimeia a rússia agora ataca as, as estruturas elétricas da ucrânia então como chegou o inverno a ucrânia agora vai passar por um período bem complicado é, mas mesmo assim a Europa e Estados Unidos seguem ajudando a Ucrânia e, e isso é, é o, o motivo pelo qual essa guerra ainda não, não acabou né? é, e também porque agora que a, a guerra Ficou numa posição muito é, favorável para a Rússia, né? Ela, ela agora é só esperar o, o inverno fazer o seu trabalho e a Ucrânia já está numa posição em que, em que o próprio inverno vai, vai derrotar as forças militares ucranianas é, sem capacidade de, de, de se. É, organizar sem energia, sem assim, internet, sem assim, é, tudo que é essencial né, para um país funcionar. Agora é, é só aguardar, mas enquanto é, essa situação não se reverte, enquanto a Europa não, não consegue reverter essa, essas sanções, né, ela, a Europa vai ficar pagando a conta. E aí falando um pouco dos Estados Unidos, o, houve a eleição e o Trump acabou não, não tendo uma, uma votação vermelha, né, que é o acordo dos republicanos, tão alta quanto se esperava. Então, é, apesar disso, ele ainda pode ser uma, uma força... É, importante aí para a próxima eleição presidencial. É, então, sobre agora sobre é, a guerra no. não, sobre a, a Copa no. no Catar, no a gente tem um. um novo. É, elemento aí de análise dessa ludocracia, né? que existe é, entre esporte, a política, o poder, e isso desperta aí uns sentimentos bem estranhos no brasileiro, tanto é que essa Copa está tendo menos empolgação do que as outras, né? E o Catar né, e a FIFA, mais uma vez, estão é, mostrando bem quem são. É, a FIFA não se importou que milhares de pessoas morreram na construção dos estádios né, porque o Catar é um país rico e, e certamente é, fez o que a FIFA queria né, em relação a essas coisas e agora em retaliação o Catar é, proibiu a venda de cervejas assim arbitrariamente embora se deve se lembrar que no Brasil uma das coisas mais importantes eles conseguiram mudar a lei, né? Fizeram a lei FIFA para permitir a cerveja ser vendida nos estados, uma coisa que já já tinha é, uma legislação no Brasil que que impedia. Né? E o Catar pegou e passou por cima de marcas como Budweiser, né? Que é original dos Estados Unidos, mas a proprietária é a Andev, né? então acabou atirando nos Estados Unidos e acertou Brasil. E é, Lula no Brasil tem já é, tensionado de, algum, de alguma forma com, com o mercado, né? Aproveitado para fazer declarações que o mercado vai reagir para para já tentar é, marcar uma posição, né? E, e o mercado já vem reagindo bem intensamente é, e ao mesmo tempo isso cria aí um, um, um, uma, uma sensação de jogo em que é, logo a mídia já vai estar tá, é, começando a falar é, que os, os é, manifestantes que estão bloqueando as, as pistas e tal tem mesmo alguns motivos para estar é, é, revoltados afinal esse governo já está desagradando o mercado etc né enquanto uns dias atrás eles eram manifestar manifestantes aloprados e, e, e que não que não aceitava a derrota então a mídia ela é muito muito é, ambígua né e, e, e esse jogo ele é perigoso porque tende a fazer com que o brasil tenha uma espécie de uma de uma, uma crise uma crise em fogo lento sempre constante, sempre acontecendo né? e, e isso pode ser péssimo para o governo Lula conseguir qualquer coisa né? então vamos olhar agora é, rapidamente um, um caso que acabou de acontecer no Paquistão esse cara aqui na, na foto não é o Haddad, ele é, o, ele é na verdade o ex-primeiro-ministro do Paquistão, é, que teve uma. passou por uma tentativa de assassinato, é, escapou de uma tentativa de assassinato, né, ele parece que saiu ferido na perna. É, e, e ele foi deposto, né, não tem muito tempo. É, após se posicionar contra o Ocidente em algumas questões geopolíticas do país, ele foi é, afastado pelo parlamento esse ano né? e, e agora sofre uma tentativa de assassinato porque ele vinha fazendo movimentos para é, questionar esse governo que ele acha ilegítimo. Então, é mais um alerta aí, porque esse ano teve é, o caso do primeiro-ministro primeiro japonês, né, teve é, tentativa de assassinato da vice-presidente da, da Argentina. Então, isso tudo porque o mundo está em guerra. né Então, grandes acertos geopolíticos eles exigem... É, Algumas lideranças em posições corretas para acontecer, e basta mudar alguma dessas lideranças também para mudar um acerto, acerto geopolítico. Né? E o Lula está numa posição muito vulnerável, o Brasil está numa posição muito vulnerável nesse sentido, embora no sentido da imagem nacional, agora o Brasil está numa posição muito melhor, porque. É, a eleição do Lula, ela, ela limpa bastante a, a imagem que foi suja no período do, do Bolsonaro né? é, uma outra coisa curiosa para a gente acompanhar essa, é, esse período, né? essa, nesse momento uma grande transformação que está acontecendo é uma, é, uma é, parceria entre Rússia e Irã, ficando cada vez mais mais dinâmica, né? Porque o Irã agora se transformou num fornecedor de armas para a Rússia, né? Quem diria isso acontecendo? Mas o Irã é, é um país bastante industrializado é, e, e que é, tem agora uma, uma linha de produção de drones militares que é, vem fazendo uma diferença muito grande no, nessa guerra, né? Uma, uma coisa que já estava acontecendo também com os drones da Turquia, né? É, que, que também é, forneceu armas para a Ucrânia e, e é, também participou da guerra nesse sentido. Mas no caso com o Irã, o Irã é, no momento que assume essa posição de, de, de apoiar a Rússia nesse sentido ele passa uma mensagem para Israel que é um inimigo geopolítico na região do que o Irã já tem né, de capacidade bélica e que num cenário de conflito com Israel é, não, não, o Irã não precisaria da melhor tecnologia é, do mundo como Israel dispõe para sair é, melhor né? para sair por cima, por quê? porque o Irã consegue fabricar em grande quantidade armas de uma qualidade razoável e um preço muito barato né, e, e dá e sobra então é, essa, essa posição que o, o Irã acaba é, é consolidando de, de, de, de, vamos dizer capacidade industrial excedente a, a ponto de poder é, exportar é, ela ela realmente projeta o Irã como um um, um país é, cada vez mais forte e cada vez mais, mais capaz de articular é, movimentos ou, ou operações no Oriente Médio que, que é, são opostas a as operações, os movimentos do, do, dos Estados Unidos e seus aliados ali, principalmente o Reino Unido né? e Israel no, na região e o Irã apoia grupos é, no Líbano, no, no, na faixa de Gaza, é, até no Iêmen é, e é lá que eles ele têm uma, uma questão é uma divergência junto com os sauditas né? os sauditas são aliados dos Estados Unidos, aliados já históricos, mas é, o Biden teve um, um, uma, uma questão com o herdeiro do príncipe saudita por causa de um é, assassinato que, que teria sido é, uma ordem dele é, e que aconteceu numa embaixada da Turquia, numa é, é, embaixada saudita na Turquia, é, de, um, de um jornalista de um jornal americano, o Washington Post. Então esse caso já, já produziu é, um, um constrangimento grande entre a diplomacia americana e saudita e já custou aí um pouco de é, leverage político para os Estados Unidos e algumas reservas de petróleo que eles não queriam, não poderiam estar tá, é, lançando mão para garantir a reeleição para controlar a inflação e, é, e ao mesmo tempo a Arábia Saudita já solicitou a entrada no BRICS né? então isso é um, um, uma ameaça talvez séria para os Estados Unidos, mas é, agora a Arábia Saudita tem um argumento muito bom, né, que é o seguinte: vocês não querem mais gastar petróleo, vocês estão investindo no carro elétrico. Por que, que eu vou ficar apoiando a sua indústria, financiando a sua economia que quer destruir o meu, meu negócio? Então. É, o príncipe saudita está fazendo um movimento é, pragmático, coerente, né? e mostrando até os Estados Unidos como que se deve é, fazer essa gestão e fazendo esse, esse movimento para longe do dólar. Né? E, e aparentemente esse é um movimento que pode ser seguido de, de, de outros players globais e aí a gente veria uma debandada do dólar que realmente poderia ser uma, uma virada de mesa no cenário global, né? esse é um tema que vem é, sendo debatido aí há vários anos é, por muitos analistas financeiros, mas parece que agora nesse ano de 2022 a gente viu isso realmente engrenar, porque com a guerra muitos é, negócios que antes aconteciam em dólar entre é, China, Rússia e Índia passaram a acontecer nas moedas próprias e, e isso é, já, já inicia esse movimento, embora o dólar manteve muito da sua força, né, por causa da da inflação e tudo e não não podemos deixar de comentar sobre é, o escândalo da FTX, né, que envolve tem relações aí com isso porque porque a segunda maior corretora de Bitcoin e criptomoedas do mundo, a FTX, é sofreu aí um, um, um processo de, de falência e a verdade é que agora nós sabemos que haviam casos estrondosos de fraude dentro da corretora. Né? Agora o mais curioso até o momento a respeito disso é que além disso, é, os donos dessa corretora eram investidores até das, da campanha do do partido democrata apoiaram é, o governo Biden e isso tem tem levanta aí suspeitas muito é, curiosas para não dizer outra coisa sobre esse mercado, né? Então assim Aparentemente, o que, o que a gente tem a impressão é de que, é, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão agindo para conter a projeção de poder da China e da Rússia é, no, no plano geopolítico, eles estão também subindo juros não só para fortalecer o dólar mas para conter as criptomoedas no, no plano vamos dizer, do metaverso porque são uma ameaça ao dólar também e, e, e essa FTX parece que, que tem um, um, um teor aí de, de é, coincidência né, de sincronicidade com esse momento onde é, no momento que, que estaria acontecendo justamente uma fuga do dólar e né, de é, escândalos como o caso do credi suíce que é o, o banco suíço que está em processo de reestruturação é, se produzir um escândalo com criptomoedas é, que sincronicamente né, afasta os mercados justamente da, da melhor alternativa que existiria a bancos suíços como como é, um porto seguro, né? E e, e aí esse caso, vamos dizer assim, consegue é, manter o, o castelo de cartas do dólar de pé, porque essa debandada acaba não tendo muito para onde correr. É, a economia da China está num momento est estranho também, né? É, apesar que é, o Xi conseguiu se reeleger para o governo chinês é, mais uma vez igualando o, o, a importância que o, que o Mao Tse Tung teve sobre a China é, e mesmo diante de é, lockdowns é, de política de zero covid mesmo diante de um crescimento menor o um menor crescimento em todos os últimos anos mesmo diante é, de, de várias é, questões que, que a China passou a, a manifestar é, dentro assim, no sentido de o, o governo controlar mais a, o mercado, controlar mais a vida da sociedade, intervir mais na. na nas empresas e na educação, por exemplo, é, proibindo é, que empresas tenham empresas de educação tenham fins lucrativos, né, na na, na China. Então, é, mesmo diante de diversas ações que no Ocidente é, custariam a reeleição é, o Xi não só se reelegeu, mas elegeu todos os aliados que poderia é, e se coloca aí, se encontra hoje bastante inabalável nessa posição. É, o que não podemos falar é a mesma coisa do, do seu colega alemão né, que. que é, está numa posição muito complicada com a, a, a elite industrial do seu país. E aí vamos à análise final, né? o que que, por que, que isso está acontecendo com a Europa? É, e, e o que, que a história é, que qual é a história que está se desenrolando, né? Enquanto essa guerra acontece, enquanto a gente conversa. Bom, é, para ser bem bem resumido, o que está acontecendo é que a a China está entrando aqui no quadrado da Europa de países que têm riqueza de riqueza humana, né, de capital humano e riqueza de capital financeiro e ao fazer isso ela se projeta como um aliado mais natural para a Europa do que seria os Estados Unidos ou qualquer outro país também ela propõe é, construir ferrovias de alta velocidade para ligar todos os países da da Eurásia né, e financiar esse projeto e esse é o medo dos Estados Unidos e como solução o que, que os Estados Unidos resolveram fazer? é produzir diversas crises que atrapalhem que, que atrasem o projeto que inviabilizem o projeto das rotas da seda e, e por fim o que antes estava parecendo que a Europa queria aproveitar o período de Trump e dar um chega para lá nos Estados Unidos e nos custos militares da OTAN né, para romper essa relação horizontal aqui do topo com o topo, né, o norte com o norte, fazer essa essa aliança entre, entre é, é, uma União Eurasiana, e, por fim o que aparenta que, que pode vir a acontecer nesse momento agora é que é, é, os estados unidos é, vamos dizer, implodindo economicamente a Europa para comprar as empresas mais valiosas da Europa e, e depois é, deixar a Europa, vamos dizer assim, falida para para os aliados China e Rússia é, reconstruírem né, depois de um, um, uma catástrofe, de um período de grande instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, porque agora está nas mãos do povo europeu se manifestar e conseguir exigir dos seus governantes a saída da OTAN. Mas isso não vai ser fácil. É, e do outro lado existe o a inflação e o, o inverno europeu chegando é, e, e isso vai cobrar muito caro da sociedade europeia das sociedades europeias que vão reagir de um jeito muito é, é, revoltado com as suas lideranças políticas que, que é, os forçaram nesse caminho, né, de é, quase uma amputação econômica é, com essas sanções à Rússia. Então, é, o que que o que que a gente pode esperar para os próximos meses, né? Ao longo desse inverno, a gente vai ter que aguardar o que que o, o povo europeu vai decidir e essa decisão do povo europeu vai dizer qual vai ser a configuração do mundo desse século né? se vai ser uma união, união eurasiana é, ou se vai ser um, um, um atlanticismo falido e decadente é, e, e, quanto o que que vai sobrar da Europa depois desse processo né de, de decisório que cada dia fica mais caro mais é, mais irracional né então é, e aí com isso o que, que a gente pode ver acontecer é, uma uma Europa é, despencando nesse nesse sentido aqui econômico e é, vivendo uma espécie de um êxodo, um êxodo principalmente da juventude europeia que procuraria aí, outros países para tentar reconstruir a vida, provavelmente nos Estados Unidos ou América Latina. Então, a Europa, é, vamos dizer, perderia um pouco essa posição de liderança que ela, tá, que ela ainda tem e, e América Latina e Sul Global iriam se aproximar um pouco mais dessa condição da Europa e os Estados Unidos, né, recebendo essa imigração poderia também é, se aproximar um pouco mais desse, desse quadrante europeu e aí com isso o mundo todo tende a ficar um pouco um pouco mais apertado, um pouco mais é, é, aproximado uns dos outros, né? então é, vai ficar cada vez mais um mundo mais é, mais igualitário, mas não, não no sentido ideal como a gente gostaria e sim no sentido de que é, vai ficar difícil para todos né, para o pobre vai faltar comida, para o rico vai faltar aquecimento e, e, e a humanidade, o planeta todo vai ter que pensar sobre, sobre o sistema, como ele funciona hoje né, e, e principalmente com é, esse marco né, da, da, da população mundial chegando nessa... nessa é, quantidade de 8, 8 bilhões pela primeira vez né? e, e a China é, vai já, já se colocou já agora já já está agora se projetando se colocando aqui como um, um país do norte global né não um norte no sentido político mas o norte econômico já já é um país que pertence ao, ao clube dos ricos é, e, e isso é, tem uma, uma, um, um efeito interessantíssimo assim, a gente pensar é, a respeito da inteligência política que o país possui e como que eles conseguiram tirar a China de uma posição é, de um dos países mais pobres do mundo há poucas décadas atrás onde estava mais pobre do que a Índia é, e hoje chegar na posição que, que eles estão né? é, isso só foi possível porque a, a China tem uma é, uma elite política realmente muito técnica e, e, e muito formalmente organizada é, de modo a, a direcionar o país em torno de um projeto unificado né? um projeto com metas muito objetivas e, e que a China consegue é, alcançar de um jeito é, que, que só eles conseguem né? o, o grande milagre econômico que o mundo já viu é o que a China está fazendo e é, e essa, essa é, estratégia que a China desenvolveu para chegar aí, ela tem muito a ver com a, a maneira como a China é, trata a propriedade intelectual lá, principalmente das, das é, empresas é, que querem estar na China, as grandes indústrias que querem desenvolver produção por lá e, e que fazem com que a China tenha cada vez mais se tornado um, um, um polo é, não só de, de fabricação mas de desenvolvimento de novas tecnologias né? mas isso fica aí para um próximo vídeo eu vou é, trazer alguns dados a mais sobre isso é, pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dessas semanas aí até que eu tive que postar um pouco menos por causa disso mas é, apenas é, adiantando um pouco é a, a comparação sobre os ecossistemas de inovação que o mundo tem hoje e, e em que posição o Brasil se encontra e, e é, com quem que nós concorremos né, no, no sentido regional, internacional e também no sentido nacional, quem, é, é, quem, quem tem as melhores condições de inovação hoje no Brasil, né? é, essa é uma, uma questão quase geopolítica interna entre nós e que nos ajuda a entender muita coisa sobre o Brasil. Então, por hoje é isso, obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu comentário, seu like, é, não deixe de seguir o canal, confira os detalhes no, no vídeo, até o próximo vídeo, um abraço para você, tchau, tchau.